Leão, primeiro fato, tem algo aí na sua vida que você vem evitando enxergar até para não tomar partido porque tocar nesse assunto te faz mal. E esse primeiro fato tem a ver com posicionamento. De você ter que olhar essa situação ou esse algo que te joga para baixo como algo que está ali. Existe. E agora? O que você vai fazer com relação a isso? Porque a força para reagir está em você. E não está em nenhum outro lugar. E é como se... Para ter mudança, precisa do seu posicionamento. E o segundo fato? Já é mais leve... É aquele momento de paz, de conquistas e de se manter positivo porque tem uma situação difícil saindo da sua vida. Também tem a ver com você se sentindo motivado a mudar o seu momento atual. Sabe quando as coisas começam a dar uma melhorada? E você pensa, vou pegar a ponta dessa corda e vou seguir adiante. Porque só com a ponta dessa corda, você já consegue fazer boas mudanças. É o ponto inicial. Então, é isso. O primeiro fato é uma decisão a ser tomada. E o segundo fato... São motivos corajosos para seguir em frente, para entrar em uma nova fase. E tem uma conexão aqui de você com a espiritualidade, que é o que vai te dar essa certeza de modificar o que você não quer mais. Tá bom? Gratidão.